Ei, Colosso aqui para mais um vídeo de Diablo 2, hoje trazendo a análise do jogo. Mas antes da gente ir para o vídeo, eu preciso dar dois recados aqui. Eu joguei o game no PC, no PlayStation e no Nintendo Switch, então essa análise vai trazer informações detalhadas sobre o jogo nessa plataforma. O segundo ponto é que eu estou jogando desde o lançamento até o dia 29 de setembro, onde eu estou lançando essa análise aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Diablo 2, na minha opinião, é o melhor RPG de ação já lançado de todos o tempo. Se você curte progressão de personagem, busca por itens lendários e criar builds com classes Amazonas, Assassina, Necromante, Bárbaro, Paladino, Maga e Druida, Fica no vídeo que eu vou te falar um pouco sobre a análise de Diablo 2. Diablo 2 tem uma ambientação sinistra e uma trilha sonora única e épica que combina muito bem com a jogatina. Nessa remasterização mantiveram todos esses detalhes e o jogo ficou muito bonito, pessoal. Os gráficos estão incríveis e o jogo está fluindo muito bem. Alguns PCs estão encontrando dificuldade para rodar numa taxa mais alta de FPS com gráficos no Very High. Mas, de qualquer forma, isso não tem atrapalhado a experiência de forma geral. A respeito da jogabilidade, ela continua a mesma de sempre para quem joga no PC. Mas, para quem joga nos consoles utilizando seus controles, é uma experiência muito boa. É realmente fantástica jogar nos consoles. Sinceramente, eu prefiro jogar no controle do meu PS5 do que jogar no mouse e teclado. Eu acho muito mais prático e muito mais fácil. Um tempo atrás eu até fiz um vídeo de análise durante a fase beta de Diablo 2 jogado nos consoles. Para quem quiser acessar o vídeo eu vou deixar aqui nos cards para vocês terem uma ideia de como que funciona a jogatina nos controles dos consoles. Falando um pouco sobre o modo online, eu quero primeiro falar sobre a diversão. Nos PCs é muito fácil de você achar um grupo para jogar de até 8 pessoas e a experiência pessoal é realmente bem divertida. Agora, por outro lado, jogar online nos consoles é uma verdadeira roleta russa. Para você conseguir encontrar um grupo aleatório para jogar é bem difícil, e normalmente você jogará com poucas pessoas no grupo. Só ressaltando aqui que Diablo 2 não tem crossplay, ou seja, pessoal, você vai jogar somente com os jogadores da plataforma que você está jogando no caso. Na minha opinião, o sistema de jogar online nos consoles ficou bem ruim, Diferentemente do PC, em que você vê várias salas, sabe o número de jogadores e o nível de cada jogador que compõe aquela sala. Já nos consoles, eles estão tentando fazer algo para poder cruzar partidas semelhantes, o que dificulta você ter outros jogadores para jogar junto com você. Sinceramente, eu não entendi por que, que os desenvolvedores não fizeram o mesmo sistema do PC nos consoles. Se a gente pudesse visualizar as salas... Que estão disponíveis para jogar nos consoles, tudo ia ficar muito mais fácil e muito mais gostoso nesse ponto. Esse é um ponto ruim em Diablo 2 Resurrect para quem quer jogar online. Se você quer jogar com um amigo, é muito mais fácil. Basta você enviar o convite e a pessoa entra automaticamente na sala que você está jogando. Agora falando mais um outro problema do modo online. O grande problema de Diablo 2 nessa primeira semana pessoal tem sido a estabilidade do servidor. E isso também vale para quando você está jogando sozinho em personagens online. Para quem não sabe você pode criar dois tipos de personagem. O personagem online que você precisa do servidor da Blizzard para poder jogar. E o personagem offline, você não precisa da internet para poder jogar. Lembrando o seguinte, né pessoal? Um outro detalhe: se você cria um personagem offline, ele vai ser offline para sempre, não tem como você transformar ele num personagem online e vice-versa. Mas voltando aqui aos problemas do servidor: durante algumas jogatinas minhas eu tive que sair do jogo porque teve queda do servidor. Mas conhecendo o histórico da Blizzard, eu tenho certeza que nas próximas semanas eles vão resolver esse problema de estabilidade, eles sempre cagam nos lançamentos na questão online. Falando um pouquinho sobre o preço do jogo que está em torno de 200 reais em todas as plataformas, eu, minha opinião própria, entendo ser um preço justo. Algumas pessoas estão achando muito caro por se tratar de um remaster. Se você olhar por outra ótica, jogos lançados, de ponta, AAAs, todos eles são no mínimo 250 reais, mas de qualquer forma, pessoal, eu acho o preço do jogo muito justo para a entrega que ele vai fazer. E para finalizar eu queria deixar o último ponto aqui, mantiveram todo o conteúdo original do jogo, desde a trilha sonora, inimigos, ambientação, toda a experiência vivida, antigamente você vai reviver com gráficos maravilhosos. Uma das coisas que eu não entendo é que algumas plataformas têm criticado Diablo 2 por falta de inovação, mas a minha opinião é que isso é totalmente sem noção, por dois pontos simples, primeiro você está trazendo um remaster do game, não um remake. Remaster é manter o jogo do jeito que era antigamente, você não vai inventar nada, gente. Principalmente pelo ponto de que Diablo 2 é um clássico, praticamente perfeito, na minha opinião. Com a ressalta, né, gente, da inteligência artificial dos NPCs que você usa no jogo. O segundo ponto, é que pra mim eles trouxeram inovação sim, você adaptar um jogo que foi jogado durante anos no teclado e no mouse ele foi todo projetado para ter várias hotkeys à vontade você conseguir adaptar isso para os consoles e melhor conseguir fazer um trabalho que fica melhor do que o teclado e que o mouse na minha opinião isso sim é inovação então pessoal cuidado com as críticas de grandes plataformas principalmente que adoram criticar jogos remaster mas para fechar pessoal sinceramente dá uma chance para Diablo 2 que vale muito a pena jogar. E por hoje é só pessoal, agradeço a todos que assistiram até aqui, não se esqueçam de apoiar o canal, um grande abraço para todos, tchau!